Eu não falo muito sobre seriados aqui no canal, apesar de eu gostar bastante. E muitos inscritos, né, muitos de vocês já me pediram vídeos falando de séries em inglês. E hoje, chegou o dia. Eu vou falar um pouco sobre o que nós podemos aprender com 13 Reasons Why. E eu já peço humildemente o seu like pra ficar feliz, a sua inscrição e pra você, é claro, não se esquecer do nosso amigo Belzinho. Clica nele e assiste esse vídeo até o final porque eu tenho um desafio pra você. Fica ligado até o final. Pra começar, o nome da série 13 Reasons Why significa algo como 13 razões pelas quais, ou por 13 razões, ou até os 13 porquês, alguma coisa assim. Ok, great basicamente até onde eu assisti porque eu ainda não terminei né a série fala sobre bullying me conflitos não, de não, adolescência não. e todos os problemas que a galera da cidade tem problemas aliás que eu me identifico muito né porque como não faz tanto tempo assim que eu saí da adolescência as memórias ainda estão frescas né? então aliás a palavra bullying vem da palavra bully que pode ser traduzida como sei lá tirano valentão brigão e de acordo com as minhas pesquisas em Harvard, também pode significar o verbo intimidar. A personagem principal, que, sei lá, não é tão principal assim, né? Porque tem o Clay, aquele outro cara lá, enfim. Essa menina que grava tapes aí. Ela se chama Hannah Baker. Hannah Baker. Aliás, o que, que o last name dela significa? Baker. Procurando no dicionário, vai. Vê lá o que significa Baker. Existem certas coisas que é melhor você não traduzir. Para o português, né? É. O Clay vai lá, escuta os tapes, e aí a história vai se desenrolando e tá? tal, eu não posso contar muitos detalhes, porque eu não estou assistindo, e eu também não quero não quero dar spoilers. So, he listens to the tapes. He listens to the tapes. O verbo aí é listen, ok? E aí você coloca o to depois, então fica listen to. Listen to. Não é hear, ok? Aliás, qual que é a diferença entre listen e hear? E aí é que tá chegando a hora dela. da grande sacada. Listen é quando vamos escutar algo, quando provocamos a ação de escutar. É voluntário. E hear é quando involuntariamente ouvimos sons que não estão no nosso controle. Por exemplo, quando você aperta o play pra ouvir uma música, você vai lá e... E listen, porque você tá provocando o som, né? Você vai provocar o que a música toque. Já uma moto escandalosa ali passando na rua, cheia de pipoco, tá aquele motor absurdamente absurdo. Você hear, porque aquilo é involuntário, não tem como controlar o som daquela moto. Não é você que tá provocando, é outra pessoa, você escutou. 13 Reasons Why tá rolando aí no Netflix e para você que quer assistir com legendas em inglês, você que é aluno ou professor, eu vou, eu vou te ensinar algo legal aqui. Vem na minha que você briga. Eu vou te ensinar isso aqui porque já que no Netflix quase não tem legendas em inglês, se liga, ao assistir o Netflix pelo seu computador, certo? Pelo seu computador, baixa lá no, no Google Chrome uma extensão chamada Ola. Com essa extensão você pode ter acesso ao conteúdo do Netflix, com legendas em inglês. E quando você estiver assistindo, pega ali o seu caderno e faz anotações. Anota tudo: palavras, frases, expressões. Don't be lazy. Porque o estudo de línguas é uma das poucas disciplinas que você consegue estudar e se divertir ao mesmo tempo. E agora, atenção, chegou a hora dele. O desafio do dia. What the hell? Você vai lá no meu Instagram. Me mandaram uma mensagem privada, ok? Uma mensagem ali no, no privado, respondendo a seguinte pergunta. No episódio 1, no minuto 36.20, Hannah conversa com o Justin por mensagem de texto. E ela digita a palavra... O que, que significa isso? Irineu, você não sabe nem eu... Atenção, não coloca aqui embaixo a resposta nos comentários. Não, você vai me responder lá pelo Instagram, ok? Atenção... Learners, por favor, não, não estraga a brincadeira, não estraga o desafio, beleza? Nada de escrever a resposta aqui embaixo, nos comentários, me mandar pelo Facebook, não. Tudo bem? O espertinho que colocar as respostas, sem assim, sei lá, no Instagram, eu vou deletar, hein? Olha lá. Os cinco primeiros que responderem pra mim, a resposta correta, lógico, lá no meu Instagram, eu vou colocar o nome e a, e a rede social num próximo vídeo que eu for fazer, beleza? Thank you very much for watching e lembre-se, see you around! Bye.